No segundo dia da participação do CFP, na 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, o tema da mesa de debate foi Comunidade e Posicionamento Voluntário Autêntico uma discussão da psicologia comunitária na obra de Edith Stein e atuação profissional no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. A Mesa Comunidade Posicionamento Autêntico Voluntário, né, pretendeu trazer uma discussão da psicologia comunitária, né, os autores e a construção teórica e as possibilidades metodológicas dessa, desse campo, né, e a discussão da autenticidade, né, do, da adesão voluntária e autenticidade na teoria fenomenológica. E aí a Edith Stein foi apresentada como uma teórica que nos permite pensar, a partir da empatia, os elementos de adesão à, à comunidade. Essas duas abordagens teóricas, tanto a Psicologia Comunitária como a Fenomenologia, elas foram abordadas considerando a atuação do profissional de Psicologia no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social. Neste sistema, a gente tem grandes desafios para atuação profissional na comunidade. Né? Desafios postos principalmente na proteção social básica, no CRAS, no PAIF né? e nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. E a intenção dessa mesa foi provocar uma reflexão sobre esses desafios da atuação profissional na comunidade a partir dessas duas abordagens que, que apresentaram elementos de reflexão. É, em síntese, o que a gente identifica é que a gente tem uma, um, uma categoria complexa de ser pensada é, metodologicamente, né? que é, se a gente vou pensar a comunidade com todos os elementos que interagem da relação desse sujeito, dos processos de subjetivação que ocorrem nessa comunidade. E esses elementos eles ganham uma complexidade de interação, mas que a gente identifica que a psicologia já aporta conhecimentos, alguns, algumas reflexões e construções teóricas significativas que podem ser utilizadas como referências para a atuação do psicólogo nas ruas. Então a mesa, eu acho que ela cumpriu o seu papel, foi importante para poder apresentar esses elementos, provocar os psicólogos a pensar sobre a atuação profissional nos SUAS, e a gente pretende com isso ir construindo aos poucos as possibilidades da gente lidar com esse desafio.